Gosta de Mortal Kombat e Sub-Zero? Então, continua vendo o vídeo! E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Tav6 e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu vou falar de Mortal Kombat X e do Sub-Zero, que é um personagem que eu gosto muito desde sempre. Primeira coisa com relação ao Mortal Kombat X. Pra quem não sabe, é um novo jogo da franquia Mortal Kombat e vai ser lançado no dia 14 de 4 desse ano. Definitivamente eu espero que seja bom. A minha grande coisa com relação a esse jogo é que uma das personagens especiais vai ser dublado pela Peach Tipo, a Peach mesmo, aquela cantora. Eu não tenho certeza se eu vou achar interessante eu jogar com o um personagem e ela tá dando, sei lá, um fatality ou um brutality... E de repente ter a bitch falando alguma coisa Vai ser tipo no mínimo estranho pra mim Mas eu não sei se vai ser ruim Eu não, eu não sei se isso é ruim Isso a gente só vai saber quando o jogo começar Agora falando do Sub Zero É uma maquiagem que eu definitivamente sempre quis tentar fazer E eu achava que eu não tinha muita capacidade pra fazer isso Afinal de contas eu tô começando a mexer com maquiagem agora Mas eu acho que saiu alguma coisa legal Então eu gostaria de saber se vocês aí do outro lado gostaram da maquiagem Então bora lá Delimito o formato do contorno da máscara e faço o preenchimento com tinta azul. Usando tinta branca, eu faço os relevos luminosos da máscara do Sub Zero nas laterais do meu rosto. Crio iluminação no centro dos meus lábios e nas laterais do meu queixo. Esfumo com uma sombra preta profundidades nas minhas bochechas e no caminho do bigode chinês. Delineio a parte frontal da máscara com preto e preencho os traços e meu nariz. Faço duas faixas grossas e pretas em meu queixo e junto elas às laterais da minha boca. Marco as profundidades em minhas bochechas e escureço, esfumando as laterais internas do traço. Crio traços de iluminação mais profunda no centro dos meus lábios e em minhas bochechas. Faço o contorno da máscara e uma sombra esfumada sutil para criar relevo. Com uma sombra escura, eu marco expressões fortes nos meus olhos e escureço minhas pálpebras. Hora de desenhar o corte nos olhos com tinta azul. Eu também coloco uma iluminação usando um pouco de branco. E para deixar ainda mais maneiro, lentes de contato. É isso aí pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem de Sub Zero. Ele é meu personagem favorito, então eu tinha que trazer ele para vocês. Lentes como essa vocês vão encontrar facilmente na loja da Price e Wonderland que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo dia 25 foi um ano do nosso canal ou seja, é aniversário nosso então eu trouxe uma promoção muito simples, muito fácil, muito legal mas você vai estar tá concorrendo a um par de lentes de contato branca mais uma caneca exclusiva do canal um desenho meu que eu vou fazer especialmente pra você e ainda vou gravar um vídeo pra postar aqui e com toda a certeza do mundo, uma carta minha Pra gente conversar com a minha letra horrível Mas valeu super a pena Então é muito simples, se quiser participar É só ir lá no fanpage do canal e conferir como funciona Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal Me seguir no Instagram e me seguir no Twitter É isso pessoal, até a próxima Falou!